Não aguardada a estreia de John Jones no Peso Pesado, que tá no forno há mais de uma década, finalmente acontece em apenas oito dias. Isso, claro, se não der uma merda colossal até lá. Vocês sabem bem. Racha no estacionamento de puteiro, tiro pro alto em público, dirigir bêbado e coisas tão comuns ao cidadão de bem A luta acontece em Las Vegas, né? E Dana White costuma dizer que John Jones e Las Vegas é a pior combinação que existe Mas, zicas à parte, o mistério de uma década vai acabar, porque todas as perguntas serão respondidas no UFC 285 por que demorou tanto tempo? Será que a inatividade vai atrapalhar? O punch do cara converte para adversários maiores e o wrestling, e o queixo? Naquela casa de apostas azulzinha que patrocina o sexto round, mas que eu sou o único impedido de citar aqui no YouTube, o jogo virou completamente. Porque o francês abriu como franco favorito, mas o americano passou à frente. Hoje o Jones está pagando R$ 1,65 para cada um investido em caso de vitória e o Gani está pagando R$ 2,25. Confesso que estava achando essa virada um pouco curiosa, porque sempre considerei o francês favorito, por puro conservadorismo. Já falei aqui no canal, é dinheiro que tá valendo, né? Então ir no Jones é trocar o certo pelo duvidoso. Gani é o bicho, craque de bola, vende atuações excelentes, peso pesado natural e tá muito acostumado com outros trogloiditas. E o Jones? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele é mais velho, mais leve... Vai competir com 10, 15 quilos a mais, coisa que nunca fez na vida? Pode-se reinventar, trazer punch, quedas fantásticas e é a melhor versão da carreira? Claro, por que não? Mas também pode estar mais lento, enferrujado pela inatividade e com defasagem de força. Que aí de luta, coração e instinto assassino, a gente sabe que ele tem. Mas a envergadura não é mais tão vantajosa. O jogo defensivo precisa ser adaptado para não engolir mão de peso pesado. Isso tudo é mudança. De todo modo, acho que é ponto pacífico que o Botti Salva-vidas pro Jones nessa luta aqui é a luta agarrada. Porque se o Francis enganou, que é faixa azul de wrestling e jiu-jitsu com muita boa vontade, botou pra baixo quatro vezes, raspou e fez o diabo, tudo indica que Jones pode deitar e rolar. Na verdade, pro Gunny, não. Ele não tá nem um pouco preocupado por dois motivos. E o primeiro se resume a poder, força. Em entrevista ao repórter James Lynch, Gunn garantiu que o Francis só o quedou porque é forte demais, um peso pesado massivo, que não é o caso do Jones. Para mim isso é uma meia verdade, porque por mais que peso e força importem muito na luta agarrada, um wrestler de elite de 84kg vai quedar muito melhor do que o gigante Francis. Aí começa a achar que o Gani entrou no bom e velho modo de negação para não corrigir o erro e ao mesmo tempo não ficar preocupado Criou uma narrativa. Botou na cabeça algo do tipo, já que não vou enfrentar um gigante como enganou, vou ficar aqui na minha zona de conforto, treinando o kickboxing que eu adoro. E o que reforça essa minha tese é que, na sequência, o repórter americano perguntou se ele trouxe algum wrestler de alto nível para ajudar nesse campo. Até porque o John Jones está trabalhando com o Henry Cerrudo, campeão olímpico de wrestling estilo livre, que, como treinador, por exemplo, implementou muito bem as quedas no jogo da chinesa Weili Zhang. A resposta do Gunner é absolutamente maravilhosa. Maravilhosa, abre aspas. Depois da luta com o Francis, fizemos um grande trabalho na academia nesse sentido. Por isso, estou muito confiante. Fiz, fiz uns treinos com o. Pô, oh, esqueci o nome dele. É um wrestler grande. Aí complica, né? O cara pode estar confiante. Mas se eu tivesse apostado nele, deixaria de estar nesse exato momento. Porque logo depois, Gani começou a falar fluidamente de como é treinar com o marroquino mad Adar, jovem prodígio do Glory. Ou seja, desse ele lembra o nome. Já acendi a luz amarela por aqui, porque o John Jones botou pra baixo o Daniel Cormier. Se focar no setor com a ajuda do Serrudo e considerando que ele tem striking pra confundir as coisas... Vai ficar difícil do Gani defender essa queda. Só que quando pensei que só tinha um lado no estilo Rolando Lero... Jones meteu que não tá muito preocupado com a trocação do Gani porque já enfrentou strikers superiores como Thiago Marreta e Lioto Machida. E assim, não tô de forma alguma me desfazendo dos brasileiros que nos seus áudios eram tecnicamente exuberantes. Mas uma coisa é um John Jones de 25 anos enfrentar um Lioto bem mais leve e mais curto. Outra é o mesmo Jones de 35 anos engolindo a patada do Gani de 115 quilos com alcance compatível. Se ele por algum segundo tá achando que é fisicamente a mesma coisa, Tá só se enganando Aí o amigo apostador fica numa verdadeira corda bamba Será que o Jones perdeu o juízo e vai entrar pra trocar porque não reconhece o perigo? Ou será que o Gunny cagou pro wrestling a ponto de nem lembrar com quem treinou? Toma mais uma frase dele pro jornal francês Le Sur Abre aspas Eu amo grappling, mas infelizmente sou preguiçoso Essa é a verdade só treino quando a luta é anunciada. Tenho muitas oportunidades fora do esporte e não posso dizer não para essas coisas. Também tenho que ceder tempo à minha família e descansar. Bom, eu que tava achando meio estranho esse favoritismo crescente do John Jones, não tô achando mais. Porque se o Gani tá mesmo nessa pegada aí pra luta mais importante da vida contra um baita wrestler considerado o maior de todos os tempos, eu desanimei por ele. E claro, essa são é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que, que vocês acharam... Dessas declarações do John Jones e principalmente do Cyril Gani, né? O bom menino vai enfrentar um animal diferente, um cara mais rápido, vindo da categoria de baixo, com que é de luta diferente. Isso preocupa vocês como tá me preocupando? Isso muda o favoritismo pro lado do John Jones? Ou vocês discordam? Para vocês, de repente, o Jones sempre foi o favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, por favor. Deixa só clicar na mãozinha positiva aqui embaixo que você já estará ajudando imensamente o sexto round. E não percam também a minha resenha de ontem, que foi sobre Alex Poitain, que segue viajando pelo mundo. Uma hora tá em Dubai, outra hora tá na Alemanha, agora foi para Tailândia e não para quieto em nenhum lugar e o público brasileiro está desesperado, não sabe se ele tá treinando, se ele está se dedicando ao campo para a luta de 8 de abril. E eu falo um pouco sobre essa situação, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.